às vezes eu fico meio desconfiado da eficiência de todos os estados, entendeu? Por exemplo, a China tinha uma política de, uh, de imóveis, né, de, de... que eles queriam fazer um monte de casa, eu não esqueci o nome exato assim, mas, por exemplo, eles fizeram, levantaram um monte de cidade com... Gigantesca, com vários prédios, custou bilhões e, e ninguém foi morar lá, tá ligado? Não, primeiro. Vocês têm é... tanta inteligência estratégica. Não, mas inteligência estratégica dessa, Sabe tá o quê? Mas isso é inteligência estratégica. Não foi uma né? cagada, porra. Não, foi, não é cagada. Se é, construir uma cidade não, não, ninguém vai morar lá, é puta cagada, vai. Dois motivos. Primeiro, valor é trabalho. Então não é. Não, então, nada, então aquilo ali foi trabalho empregado. Então não tem, não tem nenhum problema. Pode construir 30 cidades, 30 cidades como aquela. Segundo, hum. segundo, você quando constrói cidades fantasmas, cidades fantasmas, você evita um fenômeno chamado geração de renda da terra. O que é renda da terra? Aquela renda especulativa da terra. Hum. Por Entendeu? Quê? Por que que evita? Oi? Por que evita? Porque, por exemplo, essa, primeiro que essas cidades fantasmas, como que elas começam a construção delas? O como? governo vai dar um monte de dinheiro para uma empreiteira não, não. e fala assim, ó, constrói essa porra aí. Começa pelas infraestruturas, meu amigo. Ô, ô Elias, puxa um pouquinho pra você. Pode ficar encostado, mas puxa um pouquinho. Começa pelas infraestruturas. Por exemplo, eu na China, por exemplo, eu conheci várias cidades, várias cidades, que elas, que elas, que elas, elas, o governo construiu muito metrô. Uhum. Fantasma mesmo, fantasma. Metrô, depois apartamento, prédio e tal, e depois de cinco, seis anos começou a chegar as pessoas. Mas é que eu já vi vários vídeos deles demolindo um monte de prédio, porque... Porque a cidade só morreu mesmo, né? Eles construíram um monte de coisa e não... Tipo, eles acharam que só... Tipo, só construir a cidade e ela... Do nada, um monte de gente ia brotar lá e ia começar... Não, não é a brotar, época, não é brotar. A economia a... foda. Não, não é brotar. A questão, a questão é que isso é uma questão estratégica mesmo. Mas então foi as... burra a estratégia não deles? Não foi burra, né? porque as pessoas... As, as, as, as cidades... Se você gasta bilhões de reais em um monte de prédio para depois demolir, não é não, burro isso? Não, primeiro tem que ver, tem que ver quantos você... Pr prédios foram, foram demolidos. Tem que ver isso primeiro, entendeu? Tudo bem, mas eu sei tem, que isso Tem aconteceu. que aferir esse dado. Tá. Agora, a estratégia de, de construir cidades, que era a que começou isso na União Soviética, né, esse, essa, esse, esse tipo de, de, de, de, de, de urbano. expansão urbana. Né? É. Porque, por exemplo, você vai construir metrô em São Paulo. Se você coloca o metrô no, no metrô na, na, na Vila Marinha, onde eu morava, o que vai acontecer? O valor da terra vai aumentar. Verdade. Vai gerar renda da terra. Então, aquelas pessoas são expulsas, vão parar onde? Vão parar na cidade de Tradentes ou elas ninguém né? uma grana não, que não. a terra delas valorizou ou elas viviam de aluguel né e o não. aluguel sobe não, e elas não, não. os fora. pobres vão, embora, vão, vão morar na cidade de tiradentes em países socialistas a, a, a, as infraestruturas urbanas chegam primeiro que as pessoas isso isso é, é isso que está por trás por exemplo aliás foi minha dissertação de mestrado foi sobre isso também né é isso que está por trás por exemplo das cidades fantasmas Entendeu? Então, mas é que você estava colocando como elas fossem algo bom, algo inteligente. Eu não consigo enxergar Mas é inteligente, forma. mas eu tô explicando para você aqui como funciona. Mas se elas não atingiram o objetivo delas, que era ter pessoas. Tem pessoas, sabe por quê? Que eu tô falando? Sabe por que, que tem que ter pessoas? Sabe, ah. quantos, sabe quantas pessoas na, elas foram, foram urbanizadas na China em 10 anos? Hum. Saíram do campo para cidade? Quantas? 220 milhões. Gente, para caralho. Para morar onde? Na cidade de fantasma. Então não é fantasma, se tem gente morando, né? Então, mas é que tem cidades fantasmas realmente, isso aconteceu. <risos> Monaco, Talvez eu... foram umas Monaco, que eles erraram, Eu reclamaram. conheci cidade de fantasma na China. Uhum. E eu e eu há 15 anos atrás eu já lia nos noticiários, é, outro, outra, é outra coisa fácil de encontrar, noticiários sobre, sobre, sobre, sobre a especulação imobiliária na China e sobre a questão das cidades fantasmas. Há 10, 15 anos atrás já lia sobre isso. Puxa aí uma matéria sobre cidades fantasmas pra gente para pra galera aí. É que, tipo, quando eu vejo. Quando eu vejo. Ó, imagina se, porra, eu construo uma parada foda, ninguém vai Só, lá, e aí eu tenho que destruir. Porque, seria muito difícil. Então, então, vamos pegar um dado aqui. Vamos pegar um dado aqui. A população de Xangai aumentou ou diminuiu em 10 anos? Aumentou? Não, a mesma população. É mesmo? É. Ah, caralho. Eu achei T que tinha aumentado, que construíram um monte de prédio e tal, não, organizou. não. É, isso, uma coisa é uma, uma, coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa. A outra verdadeira coisa. história das cidades fantasmas na China. Houve muitas especulações sobre o aparentemente, aparentemente números de estritos desertos... É G1, boa fonte, pô. ...que se tornaram símbolos de supostos problemas econômicos para o país. A DW, que é uma empresa, que é uma empresa alemã, né, de mídia, examinou porque esses projetos urbanos estão abandonados. Desce aí. que colocar na Paris aí? o que, que tem a ver? Foi feito em 2019, 2009, os primeiros relatos chegaram à mídia ocidental, a China, esse milagre econômico, está ergando novas cidades numa velocidade vertiginosa por todo o seu território. Mas ninguém queria viver nelas. As fotos e anedotas aparentemente apresentavam ser um perfeito... Uh, exemplo da megalomania chinesa e da iminente bolha imobiliária, que está rolando uma bolha imobiliária lá. Isso Posso aí, falar sobre isso depois. O, a obtenção desses retratos completos tem sido um grande desafio nos últimos anos, que se acumularam, que se acumularam os relatos sobre cidades fantasmas. É difícil obter dados sobre isso. fenômeno. Aí, agora, olha que interessante isso aqui. Ó. Assim, os pesquisadores recorrem a métodos pouco ortodoxos para entender a situação. Mas porque o governo chinês não Como contar é. as luzes nas janelas. Espera um pouquinho, ô, ô Monark. Ah. Nenhuma grande cidade chinesa eu não estou falando que não existe cidade de fantasma. Tá. Tá? Mas nenhuma grande cidade. Vamos pegar Pequim, Xangai, Guangzhou, vamos pegar as grandes cidades chinesas. Nenhuma delas teve um aumento exponencial da população em 10 anos. Só que em 10 anos a China, a China colocou, tirou do campo colocou na cidade 220 milhões de pessoas. Coloca aí aonde, Xangai, população, vamos ver. Sim. Aonde essas pessoas foram morar? Em novas cidades. Novas cidades. Ou em cidades existentes que cresceram, que não eram assim. Entendeu? Grandes, ou nas, né? ou, ou nas conumbrações urbanas, entendeu? Sim. É isso que aconteceu. Sim, sim, não. Eu, é isso ó, que aconteceu. Sim, é isso que eu estou explicando. Xangai, uh, Coloca aí histórico de população. É, linha, linha de progressão, é, sei lá. É que, tipo, é, eu falo essas coisas porque é o que chega pra gente não, da mas é China. Que, mas eu tô explicando aqui, eu tô dando uma explicação que eu tô falando que não existe, que não é. Não, não eu tô falando isso. Sim, sim. Sabe? Eu não tô então correndo, você admite indo ponto que às vezes fatos. a China erra em algumas coisas. Cara, qual. Que... A China erra muita mundo coisa. Em tudo, A China erra em muitas Eu posso colocar um rosário de erros da China aqui. Sim, sim. Eu faço, eu, eu, eu, Monark, eu faço ciência em cima disso. Eu não faço propaganda. Sim, sim. Da China. Eu não sou propagandista chinês. Não, sim. Não estou dizendo sabe? que. sabe? Assim é. Não, eu sei que. Mas tem gente que acha que é. Eu não sim. sou propagandista chinês. Eu posso aqui colocar uma série de problemas que a China tem. Uma série de problemas. Não sim, são sim. poucos. Claro, claro. Agora, agora, é um país que está mais acertando do que errando que em relação aos outros. É um fato. Tanto é que eles conseguem, eles conseguem feitos. Mas eles cresceram muito e em é relação a todo mundo. É a qualidade de vida da população. Agora, mesmo a China passou dos Estados Unidos em expect... expect... expectativa de, de vida. vida. Caralho. Sabe? Isso, como como que, como, como, gordos, como né? que a gente, um país que em 49, tinha, há 73 anos atrás, tinha, tinha, tinha, tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade. Tinha 90% caralho. da população alfabeta. Isso em 70 anos. Nenhum país do mundo experimentou transformações tão profundas na sua estrutura em 70 anos. Agora, como o processo de, o processo de desenvolvimento e crescimento econômico é um processo contraditório, ou seja, o, o crescimento só ocorre porque tem uma contradição que move aquele processo. Não é um ponto, você salta de ponto de equilíbrio para outro. Não, é um processo doloroso de desenvolvimento econômico. É evidente que 70 anos de crescimento ou 40 anos de crescimento de você vai acumular uma série de contradições. Claro, claro. Uma delas é... Tem esse gráfico na direita. A população urbana é na China, mas de Xangai, especificamente, eu não tô achando. Aí, ó. Ah, mas tem... Putz. Esse é o foda da China, não tem muita estatística disponível, sabe? Não, acho que tem. Você fala que eles têm lá, eu, eu... Tem, só que está disponível se você for um alto oficial da não, China. Não, não, não, não tá, se você, você, tem, se você tá no site, da, no site, que tem tá em chinês, esse que é o problema. Da municipalidade de Xangai, lá você vai encontrar esses dados. Entendi. Entendeu? Sabe? É em chinês, você vai encontrar esses dados. Entendi. Entendi. Sabe? É, agora, não, agora, eu não consigo manter essa desconfiança agora, sobre os dados Não, da não, China, não é questão cara. de confiar ou não. E a questão que é a seguinte. Xangai, por exemplo. Hum. Xangai. Por que que Xangai não tem favela? Aliás, colocaram uma foto, eu falo aqui no debate, que não, que Elias disse que a China não tem favela. Hum. Né? Aí, aí publicaram no Instagram uma foto de uma... De um, é meio que um barraco numa área de construção. Né? Aquilo ali não é uma favela em si, aquilo ali... É, é, um, barra... é uma, Não, é uma habitação, é uma habitação uma sub-habitação, de pessoas que saíram na década de 90 da, do interior para trabalhar na cidade, para fazer prédio, e que hoje é proibido na China esse tipo de coisa. Fazer habitações assim? Não, ia fazer, o cara pegava um ônibus colocava no interior para trabalhar na cidade, a um salário irrisório para construir prédio. Uhum. Um trabalho um trabalho não regulado na China. Até então era não regulado. Isso hoje está proibido na China. Então ele, então ele morava na casa lá, do, na, na, na, ele montava um barraco ali na, na, na área de construção, e morava lá. Então, uhum. a pessoa tirou a foto, o Elias, comunista, mentiroso, falou que não tem favela na China. Aí colocou isso, aí, isso aqui. A China não tem favela. Ah, provavelmente tem pessoas morando em estados precários na China. Não, né? existem pessoas trabalhando, é, é, morando em situações precárias. Existem. Ah, claro. Mas ver. favela, como no Brasil, na Índia, por exemplo, não tem. Por quê? Porque na China você tem, você tem, uma, você tem, uma, você tem uma garantia que a grande política social chinesa é a terra. Tá? Então, a terra é da família. Então, se tem emprego na cidade, vai para a cidade, senão pode voltar para a terra. Ou seja, o chamado exército industrial de reserva, aquela massa de pessoas que ficam aguardando por emprego ou pressionando, pressionando o mercado de trabalho, ela não está nas grandes cidades chinesas. Está no interior, está uhum. no uhum. vilarejo. Tá no campo uhum. Ou seja, as pessoas querem falar da China e do comunismo sem conhecer a China e o comunismo. Sim, sim, sim. Não é você não, Monark. Você sabe tá que está trocando ideia aqui. Ah, sim, mas eu, mas eu a... realmente não conheço as pessoas tão, não As pessoas dão curso sobre isso e ganham uhum. é dinheiro, cara. Sim, sim, sim. Sabe? As pessoas estão no trabalho de ler e de ver. Ou seja, eu acho que a China tem um problema de desigualdade social intenso. Eu acho que a China errou, errou, na entrega, por exemplo, do setor imobiliário para o setor privado na década de 90. O que você está falando nessa bolha aí imobiliária que eles estão vivendo? Cara, né? o que acontece é que esses, cara, esses caras, eles, eles construíram 70 milhões de apartamentos de 10 anos, né? e começaram a perceber que, que, era, que, era, que, era, que era muito mais negócio pra, passar a especular em cima disso do que fazer isso. Né? Então você vai criando bolha, vai criando uma bolha, na bolha, no caso, de 300 bilhões de dólares, na bolha é razoável. Agora, como, como a, o, o, o Xi Jinping já estava de ouro nesses caras, deixou que a bolha estourasse. A bolha estourou, está causando um problema seríssimo na economia, só que ela está criando condições para o quê? Para que esse setor imobiliário, de forma lenta, a guerra o seguro passe a ser controlada por uma outra forma de propriedade, que seja pública, ou coletiva ou estatal. Entendi. Entendeu? Ou seja, o negócio é muito mais, a coisa é muito mais profunda. Acho que o grande desafio nosso, é por isso que, que, que, que picaretas, que esse tipo de gente tem que ser denunciado, é sair do simples para o complexo, entendeu? Uhum. Sabe? A China tem imensos problemas. Pô, imagina um país de 1,4 bilhão de habitantes, com pouca terra, com pouca água, Entendeu? É, com, desa com desafios ambientais imensos. Ah, sim, claro. Todo sabe? país está... E um país que está que hoje em um processo de lento lento seco por parte dos Estados Unidos. Seco militar e tecnológico. Como que é isso? Como... O mundo é uma brincadeira? É o livre mercado, o não, não. Estado mínimo, não. tem que tirar o Estado. Ou seja, as pessoas, as pessoas elas observam como o mundo funciona, o Monark. E repete essa ladainha, bicho. Isso é picaretagem, cara. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks